Muitos de vocês sabem que aqui no Minecraft Irmandade é possível roubar corações de outros jogadores. Quando você derrota um jogador, você consegue literalmente arrancar um coração dele e colocar em você. E isso é uma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já fez várias vezes. E levando em conta que você pode arrancar um coração de uma pessoa, você aumenta a sua vida. Agora, alguém já parou pra pensar qual será que é o limite? Porque ninguém nunca passou de duas barras. Então no vídeo de hoje, o meu objetivo é literalmente chegar ao máximo de corações possíveis no Minecraft e depois ver o que acontece, eu Conseguir mais um coração. Para ser sincero, ninguém da Irmandade sabe o que acontece, a gente vai descobrir hoje junto. Então, se você quer saber, assiste o vídeo até o final e se inscreve para apoiar essas ideias loucas que eu tô tendo. Seu celular tá travando muito, Tá sem espaço para foto ou app, ou os seus jogos estão travando, ou você tá preocupado com sua privacidade, porque vamos combinar que sempre tem alguém xeretinha querendo ver suas coisas, né? Nox Booster veio para resolver tudo isso agora mesmo. Dentro do Nox Booster vocês podem ver que temos várias coisas, como acelerar o celular, segurança, resfriar a CPU e economia de bateria. E muito mais. Tá, primeiro, esse aqui é o meu Minecraft que eu tô jogando agora. Como vocês podem ver, não está lá aquelas coisas. Para ser sincero, o meu celular tá muito cheio e tá bem quente. Vamos entrar agora no Nox Booster. Vamos começar acelerando o celular. Pronto, otimizado com sucesso. Já vamos aproveitar e vamos usar a limpeza de lixo, que é só clicar em limpar aqui. Bom, ele tá carregando tudo que dá para jogar fora aqui do celular, que é coisa inútil que a gente não usa. Pronto, já limpou. E agora vocês podem ver que tá verdinho o ícone de limpeza. Significa que a gente realmente já deixou o celular pânico. Agora vamos deixar ele geladinho com um resfriador de GPU. Prontinho, basicamente ele fechou tudo que era inútil no celular que estava aberto, fazendo o celular ficar mais quente agora ele tá supimpa. E agora o passo mais legal de todos vocês vão apertar em ferramentas e vocês vão vir em aceleração inteligente para otimizar o jogo Selecionei aqui o Minecraft e pronto já estamos otimizando o nosso jogo Prontinho agora o nosso Minecraft está muito bom Bom, se isso não te convenceu que o Nox Booster é o melhor aplicativo para estrelas celular na sua vida, eu não sei o que vai convencer. Então baixa já Nox Booster, link na descrição. E faz o seguinte: se você baixar e o bagulho te ajudar, você vai lá e avalia ele com 5 estrelas, mandando um belo win. Então não esquece, Nox Booster, link na descrição. Então, ó, pra você que tá com o celular lagadão já entendeu né galera, passa lá na no Nox Booster porque vai ajudar o Mano Lajota demais, vocês não tem ideia o quanto essas propagandas ajudam de verdade mesmo, enfim, a gente vai ter que ir atrás de muitos corações hoje, tipo muitos mesmo, mas eu tenho uma coisa bem legal pra mostrar pra vocês eu ando trabalhando muito na decoração da nossa base secreta, como eu venho comentando, e ela tem muitas áreas bonitas, como por exemplo, essa área das abelhas, que é a área que eu acho mais bonita dessa base, eu gosto muito dela, eu acho ela muito fofinha, mas a nossa base não tem só ela, eu por exemplo, expandi fazendo um mini pira aqui, só pra tipo ter mesmo. Eu gostei bastante, honestamente com o fofinho. E eu também fiz essas plantinhas aqui e essa parede de decoração bem legal, né? Só que não acabou por aí, tem mais. Só que deixa eu dormir pra mostrar pra vocês de dia. Bom, e aproveitando que a gente já dormiu e acordou aqui na nossa base secreta que é muito louca, eu decorei outras partes dela. Basicamente esse aqui é o nosso quarto que já tava assim anteriormente e aqui tem essa salinha que eu nunca mexi ela pra ser sincero, o criador original dessa casa, ele já deixou assim e eu não quis mudar, eu gostei Agora vamos as partes que eu mudei. Eu fiz esse mini depósito aqui, bonitinho E reformei todo este corredor Troquei as paredes, o chão, troquei praticamente tudo Honestamente, achei bem legal Ah, e eu fiz uma sala de TV também Como isso aqui é uma casa, eu senti que era obrigação minha ter uma sala de TV Então, a gente tem uma salinha de TV bem maneira aqui Com vista para o nosso dragão de gelo E a gente tem umas armaduras escondidas aqui Olha só que da hora E isso basicamente deixou o nosso andar de cima da nossa base secreta Totalmente decorado Que pra mim é uma realização incrível Mas eu não parei por aqui, eu fiz muito mais Sério, a base tá praticamente completa. Na realidade, eu acho que a nossa base secreta tá completa sim. Pra quem lembra, esse aqui é o hall de entrada que eu fiz um tempo atrás. E fiz até uma área pro nosso gatinho Ilume. Na real, Ilume, vem comigo nesse tour. Aqui é a nossa sala de jantar. Muito linda, por sinal, né? Tem fogueirinha. Tem essas áreas bonitas. Tem um aquário bonito. O Ilume gostou daqui, ó. Eita, foi até ali, ó. O único problema é que a gente não tinha uma cozinha. Como eu disse, a gente não tinha. Olha só essa cozinha que eu fiz, que da hora. Eu adorei esse jeito de usar a madeira da jungle descascada como chão. E tudo que eu usei, sei lá, tá... Eu gostei demais, eu achei bem simples e bem legal Tem uma pia com uma vista incrível Tem fogãozinho oh, Esse fogão é muito louco gente, ó. Não, eu vou mostrar pra vocês É uma fogueira acesa, depois uma fogueira apagada E depois um carrinho com funil E depois uma trapdoor de ferro empurrada com pistão É muita coisa Também temos um faqueiro, um copinho e essas coisas de cozinha Aqui continua nosso depósito com nossos itens Aqui na frente eu só coloquei algumas caixinhas Aqui pra preencher o espaço E agora entra numa das partes mais bonitas da nossa casa Ilumi, você vai adorar ela, fica vendo Tcharam! Lembra aquele jardizinho que a gente fez? Eu decorei ele Pra ser sincero, o nosso amigo Alquinho ajudou a gente Eu compartilhei tela pra ele E daí ele foi me dando algumas dicas e algumas ideias Ele me ajudou, por exemplo, fazendo esse arco super lindo E também espalhando algumas plantinhas Sério, gente, essa área de piquenique Ficou muito linda, eu adorei, mano Deu uma vida nova aqui pra nossa área externa E também tem essa área aqui de plantinha Que eu e o Akur foi a gente fez brincando E a gente gostou, a gente acabou deixando Então, mano, muito legal, né? O Ilumi gostou pelo jeito Fora isso, eu acredito que a nossa base já estava totalmente decorada A única coisa que eu fiz também de novo, foi arrumar a estrutura para quem não lembra, como vocês podem ver A nossa ilha, a nossa base é uma ilha Artificial, isso aqui não existia nada Eu subi uma ilha do zero e fiz tudo Então todas as construções estavam voando Praticamente, e agora como vocês podem ver Eu arrumei praticamente tudo, ó, daqui vocês podem Ver um pouco mais, então basicamente Agora é uma ilha de verdade, não é mais um Pedaço de terra voando, vem para cá, Ilumi Vem para cá, e para mim honestamente, fazer uma Decoração tão completa e linda na nossa Base é uma coisa que agrega demais para mim Porque para quem não lembra, essa casa é uma casa que não fui eu que inventei. Eu peguei ela da internet, porém ela era linda assim. O único problema dela é que a única sala que ela estava feita era esta sala aqui e os dois quartos lá de cima. Então tudo que tá aqui para lá e para lá foi tudo eu. Então sabe muito orgulho, sério, mas chega desse papo. Vamos colocar nossa armadura, porque como eu falei hoje, eu quero chegar ao limite máximo de corações possíveis aqui dentro do Minecraft Irmandade. Para ser sincero, eu não sei o que acontece depois de chegar no limite. Eu quero muito testar e eu tenho um plano para conseguir esses corações. Primeiro, vamos voltar para a vilagem punk. Aqui na Vila Várzea vai começar o nosso grande plano. Eu tenho várias pessoas que eu posso conseguir corações e uma delas eu acho que vai ser muito boa. Aliás, ah não, ele tá ali, nem ferrando. Bom, de qualquer forma, o Deletinho trouxe um zumbi gigante pra vila. Eu já exploro ele. Antes eu preciso arrumar uma maneira de pegar os corações que tá na base do house escondido. Primeiro, vamos tomar a opção de visibilidade. Jogar fora e remover a armadura Assim a gente tá totalmente invisível Bom, o que vocês não sabem é que é o seguinte No último vídeo aqui de Irmandade A gente fez uma batalha final contra o House Pra ver quem ia ficar com aqueles tridentes E... Spoiler do vídeo passado pra vocês Eu ganhei E durante essa batalha Eu fiquei com dois corações basicamente Um do Pedrux e um do House E eu devolvi pro House Só que nesse momento de agora Ai, Será que ele ouviu abrir a porta? Não, ok Então, e nesse momento que eu fiz isso Aconteceu a seguinte coisa Eu devolvi os corações pra ele E tá aqui Só que eu acho que ele não pegou porque eu não avisei ele, eu só deixei E já que o House me roubou diversas vezes nessa mesma série Principalmente roubando o tridente Eu acho que eu posso roubar o presente que eu dei pra ele de volta Porque eu não falei no momento que deu meus corações Então meio que na realidade não é um roubo Porém, eu fiquei de dar esse coração pra ele Então acho que o ideal é ele não saber que isso tá acontecendo Mas eu acho que, então, que se ele descobrisse que tinha dois corações aqui na base dele Ele ia querer pegar eles na mesma hora Então eu acho que nesse momento é é uma coisa que eu quero que ele descubra e vamos embora daqui antes que a poção acabe. Na realidade, eu ainda tenho cinco minutos de visibilidade. Então deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Mano, como que o Delete trouxe um zumbi gigante para o servidor? Qual o sentido disso, mano? Alguém, por favor, me explica. E O legal é que se vocês olharem aqui nas configurações do Minecraft, tá literalmente mostrando que é um zumbi gigante. Então não é um zumbi normal com alguma textura modificada. E esse servidor não é normal. Ele não é nem um pouco normal. Agora, deixa eu me esconder aqui para tomar esses dois primeiros corações. Vamos lá, então. Um e dois. Com isso, já temos dois corações a mais que o limite básico do Minecraft. Agora é só a gente arrumar pelo menos mais oito. Agora esse negócio vai ficar louco. E bom, eu tava esperando um tempinho, porque toda vez que a gente perde ou ganha um coração, a gente ganha um efeito de fraqueza. E o efeito de fraqueza, pra quem não sabe, deixa a gente fraco, literalmente. Então eu tava vulnerável. E daí nesse tempo que eu tava esperando, eu descobri que o Erroker entrou no servidor. E com a online eu posso tentar comprar corações dele ou pegar, mas eu vou tentar comprar. Mas antes, olha que legal isso daqui. Apareceu uma cabeça do Knight gigantesca aqui, né? E olha só que interessante. Mano, dentro dessa cabeça dele Tem quatro cristal daquele explosivo do The End Isso me dá medo, o que é isso eu não sei Pra ser sincero, e duas molduras Que dá a entender que tinha alguma coisa aqui Será que ele tá bem? Pra ser sincero, eu tô, eu tô sentindo Falta dele, era, era, era legal os momentos Que a gente tinha junto fazendo gracinha Mas de qualquer forma, deixa eu mandar mensagem pro Elk E vamos tentar encontrar ele, que eu preciso de coração urgente Arquim Arquim Arquim E aí, LG Tá bom? Bom, e você, como você tá? Eu tô bom, mano, faz tempo que eu não te vejo Tá, aqui, eu Vim aqui na sua loja de poção porque eu tenho que encomendar uma poção com você, cara. É sério isso? É, mas aqui, ó, é uma poção que você não vende normalmente. Então, como que eu vou te entregar esse produto se é uma poção que eu não vendo normalmente? Aqui, ó. Quero comprar corações. Na real, eu preciso te contar o que, que eu tô fazendo aqui. Hoje hum, eu não hum. tô trabalhando. Você vê que eu tô full armadurado aqui, ó. Tô com é verdade, né? Você nunca tá assim, né? Gostei. Interessante, né? Interessante. Eu tô prestes a talvez ter uma mega treta com o House por causa daquela história dos vikings e ah, minis sim, e sim. tudo mais. E aí, mano. Perder dois corações pode ser meio complicado pra mim nesse momento. Olha, eu tenho umas informações úteis pra você. Bom, hum. o House já perdeu dois corações pra mim outro dia. E ontem ele perdeu outro coração pra mim. Então meio que eu já arranquei três corações do House. E a outra hum. é que... Bom, se ele for mexer com você, você pode com certeza contar comigo como aliado no PVP. Ah, peraí. Então agora ficou interessante. Vale muito a pena pra mim perder dois corações e ter você como aliado. Porque você é muito bom no PVP. Eu aceito te dar esses corações. Se eu puder te chamar de meu aliado Cara, você sempre pode me chamar de aliado Então, aqui, ó, eu acho que pra mim é uma negociação boa, né? E obviamente, como eu sou dono da loja de corações Eu vou pagar o mesmo valor que alguém me pagaria Se fosse comprar um coração meu, tá bom? Porque acho que é o mínimo, né? Tá, concordo, que seria netherite Exato E como eu queria dois corações Vão ser exatas seis barras de netherite Tá de boa pra ti? Caraca, tá ótimo Isso vai ser muito bom Eu tô precisando de umas armaduras extras, LG É, eu ia falar, faz uma armadura extra Tem, tipo, certinho pra fazer uma picareta Um machado e uma armadura completa Nessa situação que você vai passar, eu acho que sempre é bom ter uma armadura extra aqui. Com certeza. Bom, então peraí, isso dói um pouquinho, mas pode ficar tranquilo que eu tô aqui para deixar a situação segura para você. Ah, então peraí. Aí, caraca, perdi um coração. Peraí. É. <risos> Pronto. Boa, agora você me dropa os dois e, bom, toma cuidado por um tempo, que se você não tá, você tá com fraqueza dois. Então você não pode entrar em combate agora. Cuidado. Tá bom, eu vou ficar de boa aqui, vou descansar. Espero que o House não apareça e qualquer coisa eu peço ajuda. Né, se precisar, você me chama. Bom, deixa eu te dar suas neleitas aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alquinho, muito obrigado pela ajuda. Se você precisar dos coração de volta em algum momento, você fala comigo, tá bom? E por uhum, agora, tá qualquer coisa, dá um grito. A gente é aliado. É nós aliado. Falou. Tamo junto. Bom, esses dois corações que a gente conseguiu qualquer definitivamente vão agregar demais para nossa coletânea. Eu vou atrás de conseguir mais e depois eu tomo esses corações aqui, porque se eu tomar eles agora eu vou estar com fraqueza. E como eu estou no meio da vila, não é uma boa. Porém, porém, porém. Tudo, todavia o Elcor saiu, mas a Nugal entrou no servidor. Então eu vou tentar ir atrás dela. Se bem que na real ó, ela tá ali, ó. vamos lá falar com ela. Uh, que sorte. Oiê, oê, oê. Oi, oiê, oi, Oi, meu bom! Nogal, necessito de você. Eu preciso que seu coração seja meu uh, Ué, que, que, como assim, de graça? Não, eu posso pagar em nederita, mas Dois coração, então, que tal? Que é essa? Duas nederitas? Pera, não, calma Não, não, calma, de deixa eu explicar tudo pra ficar um pouco mais com sentido, né É, tá. digamos que eu tô precisando De corações, e por mais que eu seja a pessoa Que normalmente vende corações Hoje eu sou a pessoa que tá precisando Então, não tem como tu vender, quem sabe Dois corações seu pra mim? Eu pago três partes De nederita por cada coração Tá, tudo bem, tudo bem, eu, eu do, do cora escura... não, vendo os corações, pode ser, tudo bem bom, bom, é, você, você quer o pagamento na zanderita ou quer outra coisa? Tá bom. Ó, faz o seguinte: toma essa garrafa e depois você toma outra. E daí você vai perder dois corações. Só que cuidado porque quando você tomar elas você vai ficar com fraqueza, tá? Tá. Você promete não me matar nesse meio tempo? Mas por quê? não, não, não. Pensa comigo. Se eu fosse te matar não teria falado, né? Só, só bem. Ah, não sei. Você pode tentar se aproveitando e no momento que eu tiver tomado as duas você vai bem, passar a faca e ainda leva mais um. Aqui, ó, ó, como, como prova metade do pagamento adiantado. Tá. Ai! Ah, foi? Tá Deixa eu ver. Ué, só veio uma, uma. É, falta uma. Falta os outros pagamentos também? Tá aqui, tá aqui, ó. Cadê? Ó, eu confio em você. Vai, não, pode mandando aí. Vai, eu confio em você. É. Vai, pode confiar em mim. É, to. <risos> Oh, mas não moral mesmo. Ajudou demais. Toma uma cenoura aí. Tamo junto. Bom, gente, agora que a gente conseguiu pegar os coração da Nogal, foi tudo um sucesso. Eu vim nada mais, nada menos do que atrás do meu melhor amigo pra ver pra ele se ele faz essa vendinha pra mim. que isso? Você assustou ele, mano. Você me tacou, você me tacou veneno. Na verdade, era pra tacar essa poção aqui, ó. Foi errado. Obrigado, eu acho. Uh, meu Deus, ó, pera, deixa eu tirar isso daqui de mim. Delete, seguinte, então, agora que já tirei esse veneno aqui de mim, de você também, né? Preciso da sua ajuda, Delete. eu eu quero ultrapassar os limites do Minecraft. Eu quero passar da barreira de duas barras de vida. Nossa, mas você já não tinha chegado em duas barras de vida? Não, ficou faltando exatos dois corações. E hoje eu quero passar das duas barras. Mas será que fica com três, quatro, cinco barras? Então eu quero saber o que vai acontecer. Tipo, eu literalmente não sei. A gente nunca testou, a gente nunca fez nada sobre. Então, por que não? Tá ligado? Alguém tem que testar. Nem relógio trabalha de graça, né? gente? O que você me daria em troca? Então, André, ó, eu acho que eu tenho, eu tenho ofertas. Eu tenho ofertas. Primeiro, assim, você manda o seguinte: ó, primeiro, ó, tira os dois de você, que acho que com você vendo os itens que eu tenho a oferecer, você vai ficar com mais vontade, eu acho. Deixa eu ver ó, pronto, agora, agora que você tirou os corações, coração. Deixa eu te mostrar as coisas que eu tenho pra oferecer aqui. Delete. Ó, primeiro, mano, quem não ia querer quatro diamantes, quatro nederitas e o melhor, um totem da de imortalidade. Delete. Sério mesmo? Pô, você não acha bom, não? Tá, tipo assim, o que mais me chamou a atenção aqui foi a nederita, mas eu vou aceitar. Só porque é o totem seu aqui, ó, bonitinho. Então, a, a ideia era o totem ser coisa mais valiosa mesmo, mas o diamante posso ficar? Pode, toma aí. Faz tá, é o seguinte, Delete. dropa pra zumbi seu em homenagem à nossa amizade, tá bom? Então, Delete, brigadão, cara. Agora só falta três corações pra eu conseguir chegar ao máximo. Eu tô tentando pegar o coração com todo mundo e você salvou meu dia. Você não tem ideia, cara. Caraca, tomara que você consiga, LG. Quero ver, hein? Não, vai, vai, vai dar bom. Pode ficar tranquilo. Eu, eu, te, eu te conto o resultado, tá? Beleza. E, bom, agora que a gente falou com o Delete, deu tudo certo. A nossa vida está cada vez melhorando ainda mais. Porque a gente tá conseguindo chegar no nosso grande objetivo de bater o número máximo de corações do Minecraft. O único problema é que, como vocês viram, com o Delete, a gente tem que fazer uma negociação diferente, porque... Minhas nederitas acabou. Eu não tenho mais nederita. Então a próxima pessoa que eu arrumei para negociar, eu vou ter que tentar oferecer alguma coisa que não seja nederita. Se isso vai dar bom, eu não sei. Mas boa sorte para nós. Ah, então quer dizer que essa construção horrível é sua? assim horrível. Ela funcionou pro que eu queria. Vem eu Não, aqui, não aqui. pera, não, não, não, é sério. Não, não, não, não. Vem, vem cá, não, vem aqui, de verdade mesmo, <risos> na humildade. Eu trouxe todo mundo de volta. Eu fiz o Pedrux, não construir uma coisa que não seja várzea. Eu reformei todas as suas. Tem um relógio gigante, foi tudo reformado. A vila tá bonita. Eu fiz uma cobra gigante. Então, e você fez esse cubo? Não é um cubo, é uma fornalha de cobre. É porque oxidou, LG. Aí ficou assim, entendeu? Enfim, enfim. Sam, Sam, Sam, Te chamei aqui para uma coisa muito importante. Samba, me vende dois coração seu? Ah, pensei que contexto. Eu de tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu, eu vou. Perdi. Darei contexto, Sam, darei contexto, tá bom, darei contexto. Hum. Quero tentar ultrapassar o limite de duas barras de vida. Até onde a gente sabe, duas barras de vida é possível, né? Porque tipo todo mundo já passou hum. de dez corações. Mas ninguém nunca passou de vinte. Eu quero ver o que acontece. Será que você... mano, será que aparece uma coisa nova? Eles mudam de cor? Sei lá. Ou se fica mais forte? Então, então mais forte eu, eu, eu posso. Mesmo. Pode mudar de cor. Posso ficar mais forte. Pode ficar com três barras de vida normal. Ou eu posso simplesmente não acontecer nada. Então, tipo, eu quero pagar para ver, sabe? Você quer pagar para ver? Literalmente, quanto você. <risos> quanto você cobra, pai? Então, digamos que eu tava oferecendo em nederita, mas. Eu... Acabou as nederitas. Tem alguma coisa que eu possa te oferecer por literalmente dois corações? LG, lembra de uma coisa que eu queria muito naquele desafio que você fez lá antigamente? E eu pedi sua cabeça e você não me ofereceu porque era uma cabeça minha com aço de skin? Tá, mas você quer uma cabeça minha, mas tem que ser minha, minha ou pode ser uma cabeça minha? Não, a cabeça sua, sua, matada por sangue. <risos> oh. Ninguém tem isso, ninguém tem isso. Quem tem sua cabeça que não servidor? Ninguém. Né? não acho que ninguém tá tá tá beleza v vamos lá então, só para guardar meus itens no baú porque eu não quero ter que ficar pegando e te por aí toma duas garrafinhas aí e tira os dois corações enquanto eu guardo meus itens aqui san san san san san san eu não sei nem como reagir para ser eu não sei nem se isso já aconteceu enfim pode me matar nossa é uma sensação estranha para ser sincero <risos> LG. Uh. Primeiro de... Sai. <risos> Ai, que da hora. você vai é de Juliette, LG. Nossa, eu, eu acho incrível que eu tô sem armadura e você tá passando dificuldade pra me matar. Meu Deus do céu, que situação. Eu consegui. Por tem que o nome isso? da tua espada é Juliette? Eu não sei. Eu não sei, LG. Você tem que o um nível disso? É uma cabeça uh. do LG. Mataram por mim mesmo. Nossa, valeu muito. Eu já tô... LG, LG. Não, trata é trata, trata é trata, trata é. Trato Mas trato eu tenho que pegar o meu coração de volta que você pegou, uai. É verdade. É verdade. Eu tô sim. correndo por. Ah, viu, ó? já tava achando mais de graça aí, ó. Não, Nossa, você, já você, vai não, não morre, né? você vai me devolver aqui. Você vai ver a cabeça. Tá? Ai, meu Deus, você veio um montão de coisa junto. Calma, calma. Nossa, por que tu tem tanto item? eu não sei. Por que tu tem uma estrela do Nether? Porque eu acabei de matar o interpos Alex. Meu Deus, tá. tá. Que seja justo, né? Não, tá, tá tudo, tá todos os itens ali, tá bom, Sam? Obrigado. Br Beleza. A cabeça também tá, né, LG? Tá, tá tudo ali, eu não peguei nada, só vem rápido, porque senão eles somem, né? Meu Deus do céu, tá bom. Obrigado. Br Tamo junto, LG. E agora chegou o nosso grande momento. Basicamente... Ilumi. eu vou ficar aqui com você enquanto isso. Basicamente, após falar com a Sam, deu tudo certo. Então, a gente tem todos os corações necessários. Vamos começar a tomar eles, né? Então, agora a gente tem... Tem 12 corações? Temos então 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e eu finalmente vou chegar a... 20 corações. Eu acho que eu sou a primeira pessoa da irmandade a fazer isso. E tem até uma conquista. Porém, até aqui tudo certo. Agora vem a minha grande dúvida. Após chegar ao limite máximo de corações, o que acontece se eu conseguir mais um bom? Eu preciso de mais um coração. Ilume. Vamos ver se tem mais alguém que possa emprestar para gente ou vender. O ali tá ali. Alquim, Alquim. Oi, e aí, Lajota. Alquim, lembra que você me ofereceu os corações? Sim. Então, aquela hora eu tava com 10 e eu fui para 12. Alquinho, eu tô com 20 corações. Caraca, 20? Eu tô com, literalmente, uhum. duas barras de vida completa, Alquinho. Tá, e esse é o máximo, LG? Exatamente, essa é a minha dúvida. Eu preciso, uhum. urgentemente, comprar mais um coração seu, Alquinho. Olha é o seguinte, eu vou, vou, deixa, deixa eu me explicar primeiro. ó eu não tenho três nederitas pra comprar, eu tenho duas. Toma elas aí, pega pra você. Só que é o seguinte, por favor, faz esse desconto pra mim, porque eu preciso calma, saber calma, o que calma, acontece. Calma, calma. Eu, eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se ver. Então vamos fazer o seguinte, eu não hum. vou te cobrar nada. Guarda essa garrafa. Lembra que eu comprei um coração seu lá atrás, logo que você abriu a loja? Lembro, lembro, você foi meu primeiro cliente. Exato, eu ainda tenho ele guardado. Eu acho que seria um uso incrível para esse coração verificar o que acontece depois que passa do máximo, teoricamente, Mano, né? Você vai abrir a mão de um coração pela ciência então, Oquinho? Sim, pela ciência, com certeza. Mano... Eu já preciso buscar ele, porque ele tá na minha base secreta. Tá, tá, então vai lá que eu te encontro, então, pode ser? Tá bom, onde que eu, que eu te encontro depois? Que Dourado. tá bom beleza eu vou lá buscar e já volto tá bom é nós para ser sincero eu tô desacreditado que o Alquinho tá disposto a oferecer um coração totalmente de graça mas eu tô muito feliz a minha curiosidade tá me matando eu preciso saber o que acontece quando eu passo de duas barras de vida ou se dá para passar mesmo aí aliás você tá vendo o vídeo até aqui ó se inscreve tá Alquinho tá vindo Alquinho tá vindo com o coração <risos> <Menino>. <risos> É tá animado. Tá aqui, ó, ó, ó, ó. Meu ver. Deus do céu. Tá, ó meu Deus, uh, pera, deixa eu pensar. Não, pera, eu tô perdido, eu não sei o que fazer. <risos> tá, é o seguinte, quando você falar já, eu vou tomar essa garrafa de coração e eu não sei o que vai acontecer de verdade mesmo. Então vai, faz as ondas aqui. Tá bom, tá bom. Eu vou contar até três e falo já, hein? Tá. Um, dois, três, já. E... Ué, eu não consigo adicionar mais coração, falou? Caraca, e ele continuou na garrafa. Peraí, ó. Oh! Pera, e se eu dropar essa garrafa vazia? Esses daqui também, deixa eu ver. Nem ferrando. Elquinho, eu realmente <risos> cheguei no limite absoluto. Mano, e o coração continua aqui, o é. primeiro que você me deu. Elquinho, esse coração é especial, guarda ele pra sempre, meu guardar. Deus. Eu vou levar ele de volta pra sala secreta de onde ele estava e ele vai ficar lá pra sempre. Boa, perfeito. Mano, obrigado. A gente se vê por aí, Elquinho. Falou.